Assunto, vamos falar de esporte agora. Uma atleta de Três Lagoas de 50 anos conquistou o título de campeão brasileiro de jiu-jitsu. Uma história de superação e exemplo para as pessoas que acham que é tarde demais para começar. Confira na reportagem. Fala Israel Espíndola, olha, hoje eu vim conhecer mais... Flávio Cupari, de 50 anos, exibe com orgulho a medalha de ouro conquistada em Barueri, São Paulo. O título de campeão foi anunciado durante o mais importante campeonato de jiu-jitsu do país, que ocorreu na primeira semana do mês de maio. Para o atleta, a medalha é um sonho realizado, já que ele começou a competir junto com o um filho de 9 anos. Apresenta a realização de um sonho de praticar o jiu-jitsu junto com o meu filho de 9 anos. Fomos para o décimo campeonato, todos na companhia dele, algumas vezes ele trazendo medalha ou não, outras o contrário, mas sempre a gente saindo enriquecido da experiência. Chegar aos 50 anos, ter disposição para a jornada de trabalho e ainda treinar é de se fazer inveja e foi justamente vivendo sob pressão que o funcionário público federal se encontrou no jiu-jitsu. E se você acha que Flávio já sossegou com o novo título... Se enganou, a meta dele agora é conquistar a faixa preta da arte marcial. O jiu-jitsu é diferenciado porque ele trabalha, você viver sob pressão com atletas muito mais pesados que você, você por baixo, tendo que suportar e tendo a paciência para sair da situação e buscar a finalização. E a gente busca a faixa preta daqui 10 anos. O Flávio está há um ano e meio treinando jiu-jitsu e neste período colecionando títulos, campeão paulista e agora campeão brasileiro. Agora o atleta mira novos alvos, quem sabe campeão mundial. Participar de todas as competições que eu e meu filho conseguirmos, junto com a equipe do Tatu, um projeto maravilhoso que ele faz com as crianças ali, resgata as crianças de situações é, familiares, sociais e passa não só o ensino da luta, mas o ensino de como viver dentro e fora do tatame. É, o mestre Tatu tem uma história de superação no esporte e seu conhecimento é transmitido aos seus discípulos. Orgulhoso de seus alunos, Tatu comenta sobre a conquista e a promessa de outros campeões do jiu-jitsu para Três Lagoas. É Com certeza, né? a gente tinha planejado... Não tão rápido assim, né? É, felizmente, ela veio bem antes, né? mas nós tínhamos planejado, nesse brasileiro atual agora, levar aí mais ou menos umas 10 crianças, mas não conseguimos, usar tempo, fazer a carteirinha deles. Mas a gente vai se programar, se preparar um pouco melhor para, na próxima etapa, levar uma galera, principalmente a molecada, levar uma quantidade maior de pessoas, né? principalmente de crianças do projeto. E eu tenho plena certeza que a gente vai tentar, vai conseguir trazer... É, bons frutos, né? Então a, a preparação vai ser intensa até lá né? e tentar levar a molecada para buscar mais medalhas para nossa cidade aqui. E para quem pensa que ao chegar aos 50 anos é hora de colocar as pantufas e aceitar o caminho da terceira idade, o atleta cinquentenário mostra outra realidade. O pensamento que eu tenho é que eu passo para o meu filho, que um prédio bonito e grande demora 10 anos para ser construído. Se você achar que não vale a pena, os 10 anos vão passar do mesmo jeito. E dali 10 anos o prédio não existe. Então não importa se eu tenho 50, se eu tivesse 55, eu vou começar a construir esse prédio.